Salve Oxalá, salve o grande criador e, -baba. e Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde rei os orixás A pedra deu pra Xambô, meu Deu para o Xosse, caçador grande guerreiro, Macou pescaria farta. Ele deu para manjar, os rios deu para o os ventos para olhar, Oiá, grandes campos de batalha. Deu para o Guerreiro, Campinas para Oxalá. Deu para seu boiadeiro, já de colim dos gramados. Deu para as crianças. nos orixás, mas o criou a terra. O criou o mar. O criou o mundo onde veio nos orixás. Mas oxalá criou a terra. O criou o mar. O criou o mundo onde veio nos, nos orixás. O poço deu para Nanã, a mais velha orixá, e o cruzeiro bendito deu para as almas trabalhar. Finalmente deu as ruas, com estrela e lua Parecho e gira. nossos caminhos guardar Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás As matas deu para Oxosse, caçador grande guerreiro. A pescaria farta, ele deu para Emanjá. Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá. Grandes campos de batalha, deu para algum guerreiro. Campinas, Pai xalá, deu para seu boiadeiro. Já Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reinos dos orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reinos dos orixás O poço deu pra Nanã A mais velha orixá E o cruzeiro bendito Deu pra as almas trabalhar com estrela e lua, parece e pombogira Nossos caminhos guardar, mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo Onde reina nos orixás, Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo Onde reina nos orixás Xauê, papá, salve Oxalá